Cuidinho, troca. Ah, Esse pixel aqui é muito chato, Eu Ryan, tá? Pega... Ele... Matei <risos> um, matei um, matei um. Boa, <risos> boa, boa. Matei bo. dois. Eu dropei o redzinho com o mp 5 aí, fechou? Dropei onde? Eles já só me viram aqui, pô. mano. Eles vão tentar me matar aqui, mano. Fechou. Tenta matar o máximo que der aí, filho. Dá. Então... Então... Matei outro, <risos> matei três passa aqui é bala, tá caralho. Policial trocou tá... dá direito, cara. tá bom. Tem um pouco, aham. Uhum. Pinei muito, pinei muito, pinei muito. Que isso, cara? Que susto. O cara tinha morrido, mano. Caralho, esse carro vai ficar passando, eu vou matar esse cara, essa desgraça, caralho. O vou... cara vai achar em mim. Não vai, eles vão esperar. Cara, confia em mim, cara. Puxar. Os caras vai puxar em Eu vão puxar em mim o cara do espelho. Não, ele tá sozinho. Moda, tá bom, tá bom. O cara do espelho é quem? Eu. Topo. Tá, eu vou teu, cobrou. Puxou, chantou. Matei um. Foi coi é da peste, falou. Oi, não sei. não falou que tava vivo. Ele não falou que tava vivo, mano E outro Alô Alô Caraca, quando eu atiro o meu, meu coisa trava, mano. Agora eu vou morrer de fome, mano. Me fudir muito, velho. Eu fudi agora, tropa. Ficou então, um aqui, eu fudi. Eu fudi agora. Nem tem o que eu fazer. Eu, eu vou parar de aqui. Vem, vou Eu tô aqui também, mano. Estou aqui dando meio aqui, ó. Mateus, meu, já matei os meus já. Mano, pega o pixel, por favor, Deus. Me ajuda a pegar esse pixel aqui, cara. Me ajuda a pegar esse pixel de novo, Deus. Ah, o da, o da direita, pega, pega Vem cá nesse carro aqui. Está aqui. Não. Na moto não pode não. Mano, eu, eu não vou... Deixa eu ver essa porra é Que medo? Porra, tu quer que eu faça o que, cara? Já matei vários, menor. Tomek. Vou morrer feliz. Menorzinho vai morrer feliz. Menorzinho vai morrer feliz. o oh é yes, caralho. o oh yes, caralho. Mano, se eu conseguisse pegar o pi. Ai, consegui. Caralho, tirei a mira na hora, mano. Caralho, é fininho, mano. Mano, esses caras são muito ruins, mano. Que que é isso, cara? Que é isso, mano? Os caras é muito ruins.